Esse vídeo é para você que está negativado e precisa de um cartão de crédito urgente. Se você já está cansado de receber não da sua agência bancária e está com o nome sujo na praça, se liga nesse vídeo porque eu tenho uma dica incrível para te dar. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse aqui. Bom, eu trabalho na internet, eu vendo produtos e eu compro muitos produtos também online. Só que ter um cartão de crédito hoje em dia é uma grande vantagem por um motivo. Você pode parcelar as suas compras em até 12 vezes, né? se você tem crédito na praça, mas se você não tem um cartão de crédito, fica muito complicado você fazer uma compra internacional, por exemplo. Porque para você fazer uma compra internacional, você precisa ter um cartão de crédito internacional. E como é que você, que está negativado com nome sujo, nome no Serasa, devendo a Deus e o mundo, vai ter um cartão de crédito que você possa pagar as suas contas e ainda por cima poder parcelar as suas compras? Eu não estou falando de cartão de crédito pré-pago, muito menos em aumentar o seu score no SPC e Serasa, nada disso. Eu quero compartilhar com você um método que eu apliquei e que me ajudou a ter um cartão de crédito, poder parcelar as minhas compras, coisa que nos cartões pré-pagos você não consegue parcelar, e ainda por cima você poder escolher um dia para você poder pagar sua fatura a cada mês. E tem mais, tudo isso sem consulta SPC, Serasa e sem ter um cartão de crédito falsificado. O que eu vou te revelar aqui é um método legítimo e que foi aprovado nesse ano de 2020. Outra vantagem muito bacana nesse método é que você pode aumentar o seu limite de crédito. Então você pode ter um cartão de 300 reais, 500 reais, 1.000, 10.000, 5.000 quanto o limite é você quem escolhe essa é a grande vantagem e a segunda maior vantagem é que você pode parcelar eu tenho outros cartões pré-pagos que eu utilizo como cartão de crédito só que ele é pré-pago você faz uma recarga nele só que eu preciso eu tenho que pagar à vista nesse método você não precisa pagar esse cartão à vista você pode parcelar ele e pagar aí é, a perder de vista e como eu falei só vai depender de você então eu vou te mostrar aqui no meu celular um exemplo que eu acabei de criar e conseguir 300 reais de limite no cartão de crédito e ainda posso parcelar as minhas compras, escolher um dia para poder ter o vencimento da fatura e poder utilizar esse meu cartão como se fosse um cartão de crédito normal só que a grande vantagem é que eu escolho o limite eu escolho quando pagar e eu posso parcelar as minhas compras sem nenhum problema sem ficar pedindo o cartão emprestado a Florona Sicano que isso é, uma, é um saco né você ficar pedindo cartão a amigo a parente a vizinho é complicado. Então você vai ser dono do seu nariz e ter a sua independência com o seu próprio cartão de crédito, mesmo tendo seu nome sujo no mercado e negativado no Serasa. Então aqui, ó, eu estou te, most te mostrando aqui, você pode definir o limite, tá? Você pode ajustar o seu limite de crédito. E detalhe, ele é um cartão de crédito, tá? Então, eles têm as mesmas funções que um cartão de crédito normal tem. Outra coisa, você pode também definir qual dia que você quer escolher. O dia 10, dia 15, 20, 25, você define o dia da sua fatura do seu cartão de crédito. Esse aqui ó, é o meu limite, tá? Eu estou aqui com o meu limite de crédito disponível. Hoje eu tenho R$102,81 disponível. Eu fiz uma compra de 197,19 E a minha fatura está para pagar agora nesse valor de 197,19 no dia 10. Eu posso também... Parcelar a minha fatura, se eu quiser, pagar o mínimo, só que eu não recomendo você pagar porque tem juros embutidos. E tá aqui ó, 300 reais de limite de crédito. 300 reais de limite de crédito, ok? E essa conta aí em vermelho é uma compra que eu fiz e eu fiz parcelada. E ela está com prazo para pagar no próximo mês. Então, assim, é um cartão que você pode. Parcelar ele, você pode utilizar internacionalmente, fazendo compras em sites internacionais. E o melhor de tudo, não tem consulta SPC, Serasa, nada disso. E você quem define o seu limite de crédito, beleza? E eu botei aqui 300 reais, eu poderia botar 1.000, 1.500, é você quem vai definir esse limite conforme eu te mostrei aqui. Agora você vai me perguntar, mas Alexandre, como é que eu faço isso? Que cartão é esse? Se você quer saber exatamente como seguir esse processo, como tirar esse cartão de forma rápida, simples, prática e segura, clica no link aqui abaixo e assista o vídeo desse método que realmente funciona. Eu sou a prova que eu fiz esse método agora, acabei de fazer e tive aí 300 reais de limite. E você pode aumentar isso como você quiser. Então, não perde tempo, clica abaixo no link e assista esse vídeo que pode ajudar você hoje mesmo a ter um cartão de crédito com o limite que você quiser e ainda poder parcelar as suas compras tranquilamente. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam fazer as suas compras online em sites internacionais e possam parcelar as suas compras, mesmo que tenha um nome sujo no SPC, no Serasa, enfim. Grande abraço, sucesso e te vejo no próximo vídeo. Valeu!